Oi, boa tarde, boa tarde, Opa. boa tarde. Boa tarde. É, primeiro, Paulo, queria agradecer você pelo convite de estar aqui, nesse painel com Paulo, com a Deodato, quanto tempo, né? E, bom, o tema de hoje a gente vai falar né, sobre mercado, sobre bolsa, e no final a gente vai abrir para perguntas de vocês, vai ter aí uns minutinhos para vocês perguntarem também. Ah, quando a gente fala Brasil, né, tem aquela história que Brasil não é para iniciantes. É, tem sempre um black swan, um cisne negro aí no, na esquina. Olhando 2017, chegou maio, a gente teve o Wesley Day. 2018, teve a greve dos caminhoneiros. Aí chegou 2019, maio, todo mundo já estava ali. O né? que, que vai acontecer? Aí ufa, né, passamos, tranquilo, né? deu, deu tudo certo. E aí a gente olha a manchete de jornal agora, né, recente, 1 milhão e 500 mil CPFs na Bolsa. Né? Aí a pergunta que eu queria abrir aqui com vocês é por que acreditar que a gente vai ter um ciclo positivo agora no mercado? Deixa o falar primeiro. Começa aí, começa aí. Positivo e longo, de longo prazo. Né? Bom, muito legal estar aqui. Boa tarde a todos. O, a iniciativa do Students for Liberty é incrível. O sabe que eu sou mais do que... É, quer dizer, eu sou um apoiador de alma. Eu gostaria de ser mais na prática, eu gostaria de poder fazer mais do que eu faço pela iniciativa liberal. É, participei de projetos, há, mas há muitos e muitos anos, lá quando, quando o estudo de estudos empresariais começou lá no Rio Grande do Sul, é, com o então, hoje, secretário de desburocratização, Paulo Ebel é, fazendo uma presidência na formação de novas lideranças liberais. É, ele me convidou à época o primeiro Fórum da Liberdade fora do Rio Grande do Sul. A gente contribuiu para ser organizado em Curitiba. Então, é, eu tento engajar o que eu posso nessa causa e aí quando o Guedini me ligou especificamente não me ligou não ele me mandou uma mensagem sobre isso eu falei tá bom tá ótimo deixa eu só organizar as crianças aqui e ver se está tudo certo e tudo bem eu saio daqui vou ver familiares com as crianças que já comprei os ingressos então tá tá tudo beleza o em relação em relação aos Black Swan né Paulinha o, do, não, não é que foi só em maio foi 18 de maio duas vezes. né? Então, esse ano, 18 de maio, foi feriado na Eleva, ninguém precisa vir trabalhar porque não está tá dando certo. O ponto é o seguinte, a gente tá, acho que isso aqui, um evento desse tamanho, com tanta gente, é um pouco da explicação é, que a mim corrobora a tese de que a transformação é para valer. É muito difícil começar o conceito de longo prazo enquanto se tem uma relação passiva da sociedade frente à sua, à sua responsabilidade. Aqui tem, enfim, 99% dos presentes são muito mais jovens que eu. É, eu vivi, eu me lembro claramente é, da virada da Nova República, da Constituição cidadã, e eu entendo por que essa Constituição é como é. É, outro dia, na minha conta do Twitter, eu, eu, eu, eu fiz uma pergunta que não foi necessariamente muito bem recebida, mas estava uma, uma, uma, uma discussão de direito adquirido e de direitos humanos e de alguém falando alguma coisa, e eu fiz uma pergunta e disse assim, será que só eu tenho vontade é, de ver uma comissão de deveres humanos não, e não só de direitos? E aí eu acho que... E eu estou indo para este lado, exatamente para trazer para vocês o conceito de por que, que, dessa vez, tem tudo para ser diferente. Porque essa mudança estrutural passa pela transformação do Estado. O papel do Estado... O Estado é um grande detrator de riqueza. Todos os modelos que tentaram transformar o Estado em arrimo da sociedade, economicamente falando, sobre desenvolvimento... É, basicamente quebraram E aí você traz um componente é, de, de atividade que é, ou, ou de economia Que tem toda a relação com isso Que é o juro Então a gente está vivendo pela primeira vez Uma condição de ter juro baixo Estruturalmente por muito tempo Para que a gente consiga manter isso A gente precisa Obrigatoriamente de um estado menor Lembrando que o Estado não tem produto para fazer promoção, não faz campanha de marketing, não tem lançamento, não, gera EBIT, não tem EBIT, não gera caixa, não faz nada. Ele só tem uma forma de arrecadação, que é o imposto, e a segunda é via dívida. Um Estado que é deficitário, que é arrimo rimo de uma sociedade, precisa se financiar cada vez mais longa e duramente. Isso é diretamente refletido no juro, por consequência no processo inflacionário, que é o grande eliminador de riqueza. Então, quando a gente fala em... Na grande mudança, eu estou vendo a sociedade entendendo que tem que cumprir o seu papel, que é protagonista de fato e tem uma certeza absoluta. É isso que a gente fala. Eu tô a... tenho o super prazer e a honra de estar há três anos e meio dentro de um grupo bastante seleto do mercado que discute política monetária com a diretoria do do Banco Central, com os membros do COPOM. Eu fui convidado logo que o Willem Goldfein assumiu a diretoria, agora com o Roberto eu continuo lá. É impressionante ver o quanto as, uh, o processo de reforma, mas o eco das reformas na sociedade, corrobora e dá força para a tese e para, e, e para a estratégia de condução de política monetária de consolidação de juros para baixo. Então, manter o juro baixo com expectativas ancoradas passa obrigatoriamente por entender que o Estado tem que ser menor, tem que ser solvente e que a sociedade ampara isso, porque ela precisa cumprir um papel. Em economia tem a história do crowding out e o crowding in. Usando uma uma tradução que eu gosto de usar para bater papo, assim, a tradução literal... Do crowd in out é a galera tá fora. Né? E o crowd in, in é a galera tá dentro. Então, é, o Estado empurrou todo mundo para fora, empurrou a iniciativa privada para fora, empurrou toda a própria sociedade empreendedora que buscava ter o seu papel. Agora, o Estado foi embora. Se o Estado não voltar, e, se Deus quiser, ele não vai voltar, a gente vai ver a esta mesma sociedade engajada gerando riqueza, e esta riqueza dá estabilidade estrutural para a gente viver. A gente fala de bolsa, bolsa em qualquer lugar do mundo acompanha o lucro das empresas. O lucro das empresas acompanha a estabilidade institucional, previsibilidade macroeconômica e atividade robusta. Esta combinação a gente está tendo absolutamente pela primeira vez. Então, acho que... Pegando o tema que nos traz aqui, ou a história que nos traz aqui, está é... tá tudo preparado. A boa notícia é que a gente está no melhor momento estrutural da nossa história. A outra notícia, que não é má notícia, muito menos nesse ambiente aqui, é que nenhum de vocês pode esquecer que está de verdade, e não na retórica, na mão de cada um de nós aqui, assumir o dever e a responsabilidade para continuar contribuindo para que isso seja sustentável. Até pegando um pouco nessa linha que você estava falando, né, saiu é, recente né, o gráfico do governo né, mostrando.. A, quando a gente fala né, a evolução do PIB, aí ainda está muito baixa, né? A evolução do PIB. Mas aí saiu aquele um gráfico mostrando a evolução do PIB setor privado, né, crescendo, e a, e a evolução do PIB setor público, caindo, é né, aquela boca de jacaré. assim. E é bem isso que você fala. E, e aí até recente eu estava conversando com o Tony Folcon, que foi é, diretor do Banco Central, é, economista lá do chefe do UBS, e ele estava falando da, da qualidade da retomada da economia. Por mais que o PIB ainda não seja robusto, é uma qualidade né, da do crescimento que a gente vê. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Paulinha. É, vou direto ao ponto. Eu tenho também um tempo razoável aí, não tanto quanto o dado de mercado, mas trabalho com investimento ações há uns 20 anos. E compartilho do otimismo dele, mas como o próprio nome do painel disse, são cenários. Eu acho que a gente não pode ter tanta certeza como investidor, principalmente das coisas, porque eu acho que esse país aqui tem bastante risco a cada quatro anos que tem eleição né, presidencial 2022, infelizmente está próximo. Eu acho que tem três cenários principais que eu vou falar dois minutos sobre cada um deles, tá? e aí eu pego o seu gancho do PIB, porque tem tudo a ver. Sem dúvida nenhuma, essa equipe do Paulo Guedes, do Salim, do Tarcísio, é sensacional. Eu acho que a gente deu muita sorte. Eu acho que isso daí não é necessariamente um indicador, eu não compartilho desse otimismo necessariamente do dato, de que é um indicador de que mudou estruturalmente o mindset tanto assim. Apesar de que eu invisto meu tempo e energia em institutos como esse, como Estudiantes for Libre, sou do conselho daqui também, além do, do, do Mises. E eu acho que esse é o único caminho de longo prazo para resolver esse ponto que ele falou do mindset, né? da mentalidade, da responsabilidade. Isso dito, infelizmente, eu acho que não estamos ainda no DNA a com essa mudança. Eu acho que tem três cenários, então. O cenário mais otimista, que eu acho que é esse que o dado está traçando, é o de que a gente continua conseguindo, aos trancos e barrancos, apesar dos problemas que eu não preciso citar, que você já sabe, aprovar o resto das coisas que faltam, e isso, leia-se, principalmente ter uma certeza razoável de que a curva dívida-PIB vai estabilizar, não só nos próximos dois, três anos, mas, mas numa, num um horizonte longo o suficiente para que investidores de longuíssimo prazo queiram investir aqui, criar emprego e renda, infraestrutura etc. Vou repetir, isso é muito importante. Não basta empurrar com a barriga e fazer a reforma da Previdência e as outras N reformas que estão acontecendo só para que daqui a dois mandatos venha outro e tenha que remendar de novo. Por quê? O cara que vai investir em ação com o horizonte de dois anos, ele está ok em investir até a próxima eleição. O PIB já está, tem alguns cenários bons, a lição de casa está sendo feita. Né? O problema é que quem vai comprar um shopping center, um porto, abrir uma fábrica colocar 6 bilhões de capex aqui, um private equity que vai comprar uma empresa, uma dessas startups, investir 10 bilhões, não sei o quê, o que ele precisa de certeza? Ele precisa de certeza que, caso ele queira sair, e precise sair daqui a sete anos, a gente não vai estar de novo numa situação de incerteza. Ah, precisa aprovar uma previdência, porque senão a dívida PIB explode, o Brasil fica insolvente, e aí tem que ter inflação, ou desvalorização cambial, os dois no mesmo tempo. Ele não quer isso, ele quer ter uma certeza lá na frente. Para que isso ocorra e dê porrada mesmo de PIB, de de emprego, etc., precisa ter essa certeza. Então, o caminho daqui até a próxima eleição ainda é importante. A gente, a gente tirou do, do cenário o caos. A gente, a gente tirou do cenário o caos até lá. Mas ainda tem muita coisa para realmente os, os players que investem de longo prazo terem essa certeza. Aí tem um outro cenário. Esse cenário é muito bom e depois, se a gente quiser, a gente fala das implicações dele, se isso for feito. Tem N implicações muito boas para o mercado financeiro em N aspectos. Porque o mercado financeiro é muito amplo. Né? Você pode estar falando de mercado de capitais, de investimento. Tem N repercussões dessa lição de casa bem feita, continuada. Aí tem um outro cenário que é o meia-bomba, vamos dizer assim, que é não aprova muito mais o resto. A gente tem uh, um, uma empurrada com a barriga, chega lá perto da eleição prefeito ano que vem não faz mais nada. Aí depois já começa a falar em 2022. Aí entra um, um cara fiscalmente minimamente responsável, mas que não faz as reformas estruturais que o Dato falou, que a gente está fazendo de Estado, não continua a mexer na ferida mesmo, né? no, no, no custo fixo, né? da, na, da demarca... na desinculação das receitas, etc. E a gente continua medíocre em produtividade, em potencial de PIB. Em vez de virar uma Nova Zelândia, uma, uma Coreia do Sul, uma, um Hong Kong, que realmente teve um re-rating de produtividade, mudou o patamar de de tudo, de renda, a gente continua sem quebrar, mas meio moribundo ali, empurrando com a barriga e reclama. Esse é o cenário no meio do caminho. E tem outro cenário, que é o pior, que é chega em 2022, ganha alguém mais intervencionista, não só responsável fiscalmente. Está aqui. Né? Daqui a dois anos a gente está falando só disso. E não é que não só a lição de casa, atrapalha o que esse governo está fazendo de bom a lei se muda, a Constituição se muda. Enquanto não dá o DNA, o mindset, que é o que o Dato falou, a gente está correndo esse risco. E aí começa a entrar na ladeira abaixo de novo. Não degringola de uma vez, porque o que está sendo feito é muito bom. Ganhou-se uma margem de manobra. Ganhou-se uma linha. Mas a gente viu no governo Dilma, em 2011, ela começou a fazer besteira. Só foi sentir o, o verdadeiro peso das cagadas em 2015. Então o governo pode... Tem um tem um espacinho de manobra aí para fazer mais besteira. Os empresários e o mercado financeiro, que não a gente a gente superestima o mercado financeiro e os empresários. A gente acha que eles são muito espertos em... Putz, aqui é arriscado e, e, e, e não vou fazer com um capex, né, um investimento de longo prazo. Não é bem assim. Às vezes tem farol de milha mais curto do que a gente imagina. Eles subestimaram a besteira da Dilma em 2011, 12, 13, ficaram investindo até em 14. Não vou citar nome de empresa aqui, porque hoje em dia no Twitter o pessoal leva no pessoal, mas teve muita varejista que em 2015, no olho do furacão da cagada, estava abrindo recorde de número de lojas, não estava enxergando o tamanho do, do, do, do problema que ia ter. Então eles subestimam essa tal da ação humana, né, do business confidence, a confiança do empresário, o que, que isso tem no longo prazo. E agora, o lado do copo meio cheio, é que talvez a gente esteja subestimando do lado positivo também. Cometendo o mesmo erro, só que ao contrário. Se tudo der certo, igual o Dato falou, a porrada é muito maior e muito melhor do que a gente está imaginando. E os empresários acho que estão perdendo a visão da floresta e focando nas picuinhas do dia a dia. Isso sabe que é muito legal, porque dentro do, dentro do Banco Central, dentro do próprio mercado, a gente usa muito o Twitter como veículo. É, eu sou tão chato, mas tão chato, mas tão chato que... Recentemente eu já fui chamado de viúva do CDI, de rentista, porque eu estava falando em relação à, à cautela. E aí, junto com alguns gestores, todos muito velhos, é, criou-se uma, uma brincadeira que acabou virando um, um... Não sei lá, não virou nada, mas virou alguma coisa. Tem lá uma conta no Twitter que é a, a tal da juventude pro cautela E juventude só tem velho. E a piada é essa, porque a cautela é verdadeira. É engraçado que a, que a conotação da minha primeira fala tenha soado para você como um, como um otimismo exagerado, porque a ideia, o que eu quis fazer, foi mostrar para vocês que vocês têm... Nós todos, né mas vocês têm responsabilidade exatamente para manter e para dar sequência a isso. Porque, se a gente soltar a corda, isso volta numa estilingada violentíssima. Querem um grande exemplo? O estado do Rio Grande do Sul. Há dez anos, concluiu-se o, o único governo na história do, do Rio Grande do Sul superavitário. Secretário da Fazenda era o Cunha. Talvez um dos maiores entendedores, um dos grandes economistas que eu conheço na vida e, com certeza, o maior entendedor de demografia, que é um dos grandes problemas não só da economia nacional, mas mundial e muito crônico no Rio Grande do Sul, é, entregou o Estado superavitário. Soltaram a corda. O governo que entrou foi intervencionista. Nós colocamos e tiramos quem está lá. Eu acho que a transformação, é, a transformação começou, e aí para o lado estrutural, é, com, com, com o presidente Michel Temer, que era um presidente de baixíssima popularidade, baixíssimo apelo, já era ruim. Aí, depois do evento do Janot e do Joesley, o que era ruim ficou pior ainda. E aí aconteceu uma coisa... Porque, assim, se a gente pensar, houve ciclos em que as reformas foram ou foram parte da agenda. No Fernando Henrique, diversas vezes as reformas foram desenhadas, tem... É, é, tem uma história que é, é épica, e assim, talvez um dia, numa, numa biografia não autorizada, alguém saiba a verdade, mas o então ministro Fernando Henrique, o Candir, pediu licença para ir para, o, para assumir a sua posição no Congresso para votar pela reforma da Previdência. Segundo ele, ele apertou o botão errado, estou contra, a reforma da Previdência caiu por um voto no Fernando Henrique. Então, se o, em, tese, em tese, não, se o Candir tivesse votado a favor, a reforma tinha passado. Não era uma reforma de uma potência fiscal, mas era uma reforma que teria acontecido 20 anos antes. Então, o dano também era muito menor na, naquele momento. É, e aí veio é, é, o próprio Lula, com algumas iniciativas, é, um, um, começando a conversar sobre a previdência do setor público... É, não conseguiu evoluir também. Fernando Henrique não conseguiu, não conseguiu. O caso da Dilma, foi, o problema foi que ela conseguiu muita coisa que ela tentou. É, é, aí, aí, aí, aí veio o presidente Michel Temer. É, e aí vem um aspecto da transformação, é, e não era para ser um painel de política isso, mas, enfim... É, é, mas é importante entender de onde que se fundamenta esse caminho para a gente ter essa captura dentro do mercado financeiro. E aí, sim, porque a gente está construtivo. É, Criou-se um protagonismo do legislativo. E aí, quando você traz... Quando você é, é, e dentro, no, no governo do presidente Michel Temer, foi feito um trabalho, junto às lideranças do Congresso Nacional, muito forte, simplesmente para ensinar a fazer conta de padaria, para dizer assim, acabou o dinheiro, ponto. É, tem um monte de jeito complicado de falar isso e criar PowerPoints de slides, slides e mais slides de horas e horas e horas. Mas pega um pedaço de papel de pão, faz uma conta e assim, se acabou o dinheiro, não tem dia para mais absolutamente nada. Enfrentar o processo de quebra dos coronelismos, de, de toda a nossa mentalidade retrógrada histórica, é difícil, mas houve uma inversão da característica em que o governo ditava as regras, nasceu é, o tal do presidencialismo de coalizão, que alguém que não me lembro quem é chamou uma vez de presidencialismo de cooptação, e é, é, é, é, é, é efetivamente o, o que aconteceu. E aí, tanto o presidente Michel Temer como o Jair Bolsonaro são caras com uma cara, com características muito peculiares, diametralmente opostos. Né? O, o, o governo atual faz um, uma barulheira do cão, e o Temer é assim. É, o, o Bolsonaro está tudo dia puto e, e o Temer, o mundo estava caindo ele estava tava tudo certo. Né? O Bolsonaro fala que ele é feio, ele faz uma live para dizer, para provar que, que ele é bonito, que o cara não sei o, o Temer, o cara dizia para ele, ele que ele era ladrão, safado, tinha que morrer, ele dizia, pois não, enfiaram uma ali linda e vida que segue, porque a, a institucionalidade estava mantida. Agora, veja só, desses dois caras nasceu, abriu-se um espaço para o legislativo entender que a reforma é fundamental para que ele possa fazer a boa política. Porque a boa política, dada a característica constitucional que a gente tem, depende de, um, de, uma, de uma flexibilidade orçamentária que um Estado gordo não permite. Então, você começa a trabalhar uma maneira de tentar economizar dinheiro para sobrar um pouco de dinheiro para a emenda. Político conseguir apresentar a sua emenda orçamentária para fazer. Aqui nós não estamos discutindo sacanagem, nós estamos discutindo o político que quer fazer a boa política. A sacanagem, enfim, isso é outra história. É, mas, é, então, isso muda. E tirar esse. É, e aí vem é, é, e aí o, o meu ponto, para não me alongar muito nisso, é, se é que dá tempo, né porque eu já me alonguei, o, o, o, o A questão é a seguinte: a o caminho está pavimentado. Agora, se soltar a corda, volta numa estilingada que aí eu acho que é secular o tempo que a gente vai levar para conseguir sair se a gente errar nesse momento. Eu queria puxar um, um tema aqui que você falou no seu comentário. Né? O mercado está subestimando o impacto das medidas e tudo. E aí, qual que, por que, que o mercado está subestimando por que, que não está fazendo esse cálculo desse potencial? O que, que falta? Eu acho que o mercado e os empresários, de forma geral, eles subestimam impactos, por exemplo, de coisas como a MP de Liberdade Econômica, que graças a Deus virou lei, que nosso amigo Jean Luca, uh, que está aqui, fez, né, com a ajuda do, do Paulo Weber, até o Hélio Beltrão ajudou também, esse time todo fez um negócio que muda estruturalmente o mecanismo, a dificuldade de fazer negócio no Brasil. Como é que vai medir qual o impacto em produtividade, em fator de produtividade total do PIB que um negócio desse tem? Não dá, é uma bica. Tudo que é uma bica e é muito difícil de projetar, é muito difícil do cara colocar na conta, de né? uma forma simples de dizer. Como é que vai... O PIB basicamente é né, o aumento populacional e a, e a produtividade. Esses são dois componentes, não tem muito segredo. Né? A produtividade é uma conta complicada, mas a produtividade muda para melhor, conforme você tem mais liberdade econômica. Apesar de ter gente da era das cavernas que ainda nega isso, mais liberdade econômica gera melhor produtividade, que, por sua vez, gera melhor PIB e renda. Não, não. Então, você tirar a burocra, permitir que o empreendedor faça mais coisa, é um dos exemplos que eu acho que é difícil de mensurar e que pode fazer o fator de produtividade total do PIB nos próximos cinco anos ser muito maior. Então, esse pessoal fala de economia, o PIB potencial. Ah, o potencial é 1,5, um é 2... Cara, pode ser que esse PIB potencial, daqui a três anos, com isso, e todo mais sendo feito a lição de casa, seja muito maior. Esse, essa MP de liberdade econômica ela não resolve o problema estrutural fiscal. Mas, uma vez resolvido o problema do estrutural fiscal, e tendo aquilo que eu falei agora há pouco, que é a confiança do empresário investir por longo prazo, ela potencializa, igual um turbo. Está indo na direção certa, aquele negócio já... Funciona como um turbo. Se não está indo na direção certa, ela é inócua. Porque ninguém vai investir de qualquer forma, porque tem um problema muito maior por detrás. E eu acho que, infelizmente, a gente tem muita gente no mercado financeiro e no meio empresarial que olha realmente é, só uma, né, o farol de milha no curto prazo, etc. Tem muita coisa estrutural que é difícil de mensurar, que nós, que gostamos de escola de economia austríaca, etc., né, entendemos um pouco mais... Modéstia, que é o tal da ação humana, o papel do empreendedor, do capital. Isso daí, se, historicamente, sempre foi subestimado. Se você perguntasse para um cara da Coreia do Sul, quando estava começando a fazer reforma, se ele achava que o país ia re ele falava que não também. Na, em Hong Kong, há eh, 70 anos atrás também, na Nova Zelândia, na década de 70 também. E talvez, tomara Deus... Tenha esse re-rating no Brasil Para que mude de patamar É patamar mesmo, não estou falando crescer 2,5 É assim, porrada Muito grande, né? e aí tem as implicações Para o mercado inteiro de, Porque é um círculo virtuoso de já que estamos falando de mercado financeiro, né, do, das empresas conseguirem se financiar mais e, portanto, investir mais, mais barato, gera emprego, gera mais consumo, que, por sua vez, gera mais... De... Quer dizer, o negócio ele se retroalimenta positivamente, do mesmo jeito que agora, até então, estava se alimentando negativamente. Né? O pessoal olha... Ah, o PIB agora está zero ponto não sei o quê. Essa pressa de, de fazer algo é, imediato que mina a sua, o seu potencial né? sustentável a um longo prazo é o que destrói nessas né? democracias, é né? o populismo. E, infelizmente, tem um tempo, tem um prazo para que essas coisas... Quando você tem o crowding in, que o Dato falou, quer dizer, é você tirar o papel do Estado, BNDES, financiamento público, incentivo para todo mundo que é amigo do rei, e deixa o papel do player privado entrar, tem um delay, tem um atraso. Então está acontecendo isso agora, quando o Banco do Brasil tira empréstimo, o BNDES tira, e até os bancos privados entrarem, até a iniciativa privada começar a ter confiança, o gringo que mal entrou ainda, na, nem na Bolsa, nem né, em, em investimento direto tão forte como poderia, demora, tem uma janela. E nessa janela o pessoal que é, é papagaio de pirata para ficar falando só coisa ruim vai criticar, vai falar, olha, a agenda do Guedes não está dando certo a agenda não sei o que não está dando certo eles não entendem que demora então isso contamina e é perigoso isso aí vai minando a, a, a confiança eu acho que é um pouco dessa psicologia é, bom, o, embora né precise de tempo o mercado parece que está, está dando um tempo para que as reformas sejam feitas né é, não não não está é, pegando é, pesado por ter reformas estruturais e que demorem. O mercado parece que está tá dando tempo para o governo fazer o papel dele. E aí, pegando um é, ciclo de mercado, né? quando a gente fala de mercado, a gente fala de ciclo e qual o momento do ciclo que vocês é, visualizam aí que a gente esteja? Essa é a parte mais divertida. porque Na... Todo ano a gente, a gente publica um relatório de perspectiva para o ano. E o, o, o meu papel, fora não atrapalhar o meu time, é escrever uma carta que acompanha o, o, o relatório, dando uma, uma visão de estratégia e de sensibilidade. E a última frase da minha carta nesse ano é super aplicável nesse momento. A gente está num ponto em que não precisa mais dar tudo certo, é só não dar muito errado. É, é, é, e isso faz muita diferença no mercado financeiro. É, o que Isso que a Paulinha falou da paciência, ou do do, é, do tempo que está sendo dado, é que parece que faz uns 10 anos que esse governo está lá. Porque é uma intensidade, é uma barulheira, os caras estão lá há 10 meses. É, e a gente tem uma, uma reforma previdenciária com potência fiscal de 800 bi aprovada. É, a gente passou por reforma trabalhista, a gente passou por agenda ABC+, a gente tem MP da Liberdade Econômica, MP do Agro, a gente tem um processo de desburocratização, desregulamentação. É, é muita coisa que voa abaixo do radar que está acontecendo para pavimentar isso. Isso vira prêmio de risco. Quando a gente olha o CDS, né, o, o tal do risco país... A gente já tem CDS esse grau de investimento, né? e a gente já tem estrutura de conta pública, principalmente quando a gente fala em transação corrente e reserva em moeda forte, de um país com grau de investimento. A gente só não tem grau de investimento, na minha opinião, exclusivamente pelo que o Guedini muito bem pontuou, pela chance da... da... Alguém falou outro dia, e eu gostaria de citar quem é, mas eu não me lembro quem foi, mas foi sensacional em que a gente estava num, num, à beira do abismo. E a gente veio recuando, recuando, recuando, recuando. Diferente da Argentina, que está à beira do abismo e dá um passo à frente. Né? <risos> e faz isso a cada década. Né? É, então, a gente, de fato, vem transformando e aí todos os componentes que formam preço de ativo apontam para um impulsionamento disso. Ou seja, você tem um fluxo muito maior de dinheiro para o capital de risco. E aí é engraçado porque, é, a minha opinião, é, um, é o seguinte, o maior, o mercado de maior risco no mundo hoje é o mercado de crédito e não o mercado de bolsa. Depois dos quantitative e injeções de trilhões e trilhões de dólares nas economias, os bancos centrais com balanços inacreditavelmente grandes e títulos de dívida emitidos em cima de títulos de dívida. É muito engraçado, porque daí as, as, os companheiros de profissão da Paulinha, os jornalistas falam muito com a gente ao longo da semana, é, e aí dizem assim, ah, hoje a Bolsa caiu. Acha que é, uma, é um movimento de aversão ao risco? Eu acho muito engraçado, porque daí o dia que o movimento é chamado de aversão a risco é, é o dia que, na minha leitura, o dinheiro saiu do bom ativo para o ativo de risco. Assim, é, é, é Essa é uma estratégia de Coimbra, mais ou menos. Né? O, o, a Universidade de Coimbra inventou isso. Aí O meu ponto é o seguinte: quando a gente olha para a redução no prêmio de risco, minha bisavó é portuguesa antes que alguém fale isso, estou fazendo uma auto-sacanagem uma auto aqui. Que daqui a pouco levanta e diz: Porra, sou português. Não, eu também. É, o, o, então, vamos lá. O ponto é: aquilo que, aquilo que determina né, qualquer ativo financeiro é precificado pela expectativa futura. Quanto maior o risco, maior o peso naquilo que a gente chama de. de é, pode ser taxa de desconto, mas é, é, é, é, eu prefiro dizer que é o prêmio que você cobra para botar o seu dinheiro em qualquer um dos ativos. Taxa de desconto se remete a um, a um método específico de análise e que, na minha leitura, inclusive, é o pior de todos. É, mas o prêmio, quanto eu exijo de retorno para comprar determinado ativo. E aí a gente viveu uma história de hiperinflação, de instabilidade, em que o brasileiro... É, essa história de dizer assim, que o brasileiro ganhava 1% ao mês é, é de uma miopia atroz, porque você tinha que fazer uma conta de quanto o teu dinheiro, quanto a riqueza era degradada por um processo hiperinflacionário, por um processo de falta de estabilidade e tudo mais. Só que o brasileiro, como, como era muito instável, o brasileiro não fazia conta de ganho real, ele fazia conta de ganho nominal. Ele olhava para a aplicação financeira dele, ele tinha 10, amanhã ele tinha 11, depois ele tinha 12, depois ele tinha 13. Então, maravilha, meu dinheiro está evoluindo. Hoje, está igual olhar a grama crescer. Então, tem lá o seu dinheiro, ele tem 10. Na história de novo tem 10,02. Na história tem 10,04. Meu, o, o, o que está acontecendo? E daí eu tenho dito parabéns, essa é a melhor notícia, você está amadurecendo. Agora você tem que olhar para crescer mesmo. E aí você tem, então, um componente de fluxo migratório natural do dinheiro que historicamente vinha sendo deliberadamente enganado pelo juro nominal criando uma falsa percepção de rentabilidade. Então, o fluxo, por si só, uma economia one-on-one, -on -one, lei da oferta procura, se tem muita procura, você reprecifica os ativos. Segundo, você tende a cobrar prêmios menores por, por, em ciclos cujo risco de dar uma grande bobagem é menor. E aí, quando você traz isso, você também reprecifica os ativos, porque a chance de, uma, de um cataclismo é muito menor. Então, isso é muito virtuoso. Isso passa por todo esse processo de transformação. E que, se a gente usar um componente, não existe uma bala de prata. Não tem. Não tem bala de prata. Isso é outra coisa que o brasileiro está aprendendo. Ah, me dá aí a solução mágica que amanhã eu estou com a vida resolvida. Não tem. Não tem macro e não tem micro. Então, o ponto é, a gente vai começar a entender que todos esses fatores combinados abrem espaço para uma grande porrada em ativo financeiro. Grande. Em nenhum lugar do mundo que eu estudei, o que eu acompanhei, o que eu vi, o que eu pensei, riqueza e patrimônio dos investidores foi criado de verdade fora dos considerados ativos de risco. E o melhor lugar para você fazer isso em qualquer lugar do mundo é a Bolsa de Valores. Agora, se você entrar na Bolsa com pressa, a chance de se estrepar é monumental. E aí, o dia que você ouvir alguém dizer para você que volatilidade não é risco, você me telefona. Uh, a gente está indo para a finalização, né? dez minutos e a gente com... de abrir a pergunta do pessoal. Antes, rapidamente, de é passou muito rápido, <risos> tinha muita coisa para falar, mas antes de passar, rapidamente. A gente falou no um cenário né, construtivo para a Bolsa e aí eu queria que vocês falassem setores que vocês, ou alguns nomes específicos, mas pode ser setores que vocês estão vendo aí com bons olhos no mercado agora. Só, só quero falar uma observação sobre esse negócio de investir em ação que o Dato falou, que a gente acabou falando aqui de, de mercado financeiro, que é um tema muito amplo, e não falou desse potencial. Né? O brasileiro tem investido em poupança a ordem de grandeza de 800 bilhões de reais. Em fundos de renda fixa de todo todo tipo, uns 500 bilhões. Fundos de é, fundos não, títulos de renda fixa de todo tipo também, que o Tesouro Direto, mais uns 450, etc. Fundo multimercado, os 120. Vocês têm ideia de quanto o varejo tem em fundo? O dado deve saber, mas vocês têm ideia de quanto o varejo tem em fundo de investimento em ação? Dado esses números, 30 bi só. Ou seja, esse negócio de ah já foi, já andou. Meu amigo, isso é só varejo. tá Só para dar uma perspectiva, assim, o tal do bigger picture. Tem muito dinheiro para vir para, para, para a Bolsa e não é só do varejo. tá Se você pega é, de, de forma geral de fundos de investimento, a alocação em equity no Brasil já chegou a bater 20% dos 5 tri, nós estamos lá em torno de 10%. Só 10% a mais já é 500 bi a mais que tem para vir. Sem falar em dinheiro de gringo. Qual é o dinheiro de gringo? É uma métrica meio difícil, mas... Dos fundos dedicados a mercados emergentes, tem um tri de dólar. tá Quatro tri de real. Se a gente voltar para o patamar que a gente estava antes da crise da Dilma, não é só re-rate, igual eu falei, Coreia, Nova Zelândia, É só voltar para o... O estado moribundo lá, mas que não vai quebrar tão cedo, era 15% a 16% desse índice. Nós estamos hoje em 5, 6 de índice de mercado emergente. Então é mais 10% desses 4, 3%, mais 400%. Então, meu amigo, tem muito de fato para ganhar. A única ressalva que eu faço é que você falou do longo prazo e da volatilidade, é que a gente nunca teve na história um país comprado em equity, né, em ações grande, e vem uma crise grande. O brasileiro nunca teve ação para o bem ou para o mal. Se tiver o cenário de 2022, que a gente não gosta nem de falar, de ganhar alguém vermelho, com um caminho de Che Guevara, não sei o quê, ou fingindo que é limpinho, né? os que eu chamo de socialista de camisinha, igual o Ciro e outros aí, né? ele te fode, mas não te mata. Mas, ele... mas se ganhar um cara desse, ele vai te matar devagar, e aí vai ter uma correção grande, porque o mercado antecipa, aí eu quero ver. Uh, o pessoal de varejo entender que dá para perder 20%, 15% ao ano, que nunca ocorreu. Por isso que o Trump, nos Estados Unidos, quando sobe a bolsa, ele fala, ah, subiu o um indicador que a economia tem no mainline, eles entendem né, que tem mais da metade da, da população investida aqui. Um milhão de contas só com fundo de investimento em ação e um e meio investimento direto. Tem 66 milhões de pessoas com conta de poupança. Então, aqui o pessoal não entende ainda. Quem sabe isso vai ajudar a gente a ter menos populismo. acabou a bolsa vai cair, o povo vai sentir no bolso, no D0, no mesmo dia. E não depois de três anos, quatro anos. Quando o outro presidente estiver ganhando, vão botar a culpa nele, igual estão fazendo. né? Vai sentir na hora. Isso é bom. Isso é um bom side effect. Desculpa não responder sua pergunta. Das ações, mas acho que importante, mais importante é que olhar o setor. Eu estava querendo dar essa mensagem do... Mas eu vou responder a sua ação, mas o Dato quer falar alguma coisa tem seis anos. Ontem, ontem ele passou lá na eleva e estava acontecendo uma gravação. Ele pulou no meio. Ele pulou no meio e tem um recado para vocês. Eu sou o Pedro e a gente não gosta de caderneta de poupança. Para quem não ouviu? Eu sou o Pedro e a gente não gosta de caderneta de poupança. Dá para o data transmissão setor, é, é, Como a gente tende a viver contracíclico no mundo, falando de ciclo econômico, é, há um componente de, de atividade represada interna, depois da depressão que a gente viveu, que tende a fazer com que aqueles setores sensíveis à atividade interna sejam muito beneficiados. Então, a gente tem o próprio setor industrial, infraestrutura, varejo, shopping, é, o, o... Pô, tem tanta coisa. Tem... É, eu, é, eu acho que eu diria o seguinte, Paula, tentar dizer, é, é tão verdade o que o Guedini falou agora, só numa análise de fluxo do espaço que tem, que eu diria o seguinte, o, o que vocês têm que ter em mente é controle de risco sistêmico. Pensa como, como, como um... É, é, parece muito complicado a gente pensar com a cabeça de gestor de portfólio, e não é. Pensa o seguinte... É, você tem varejo, você tem logística, você tem tecnologia, você tem saúde é, e você tem infraestrutura. Pronto, você tem cinco grandes setores diferentes da economia dentro das suas ações. Todos eles tendem a andar. Agora, bull market é uma fábrica de isso é um puta cuidado que tem que ter. Porque parece que tudo sobe. Então, assim, a maior fábrica de gênio que existe é um bull market, é um ciclo de alta forte. Seletividade é fundamental. Fundamental. Entender. Para quem ainda não começou, a minha recomendação é sempre o seguinte, escolhe uma empresa que você conhece. Escolhe. Escolhe uma empresa que você conhece e, e vai interagir com ela. Ah, Se é varejo, escolhe uma varejista. Vai na loja, conversa com os caras, tenta fazer uma compra, entra online, liga no saque. É, posso garantir a vocês, no tempo, as empresas que são excelentes operacionalmente tendem a performar muito melhor do que as outras. É, é, acho que essa é uma boa maneira de olhar. A gente está com tempo ainda? não Dois minutos. <risos> Dois minutos. Dois. Dois minutos. Dois. Nós, boa, boa tarde, obrigado pelos esclarecimentos, Antônio. O que, que vocês acham do varejo, quer dizer, o quão contamina o capital externo a saída de um big player como o Walmart? Zero. Zero, zero, zero. zero. É, é, o varejo brasileiro, historicamente, é destruidor de gringo. Operar com substituição tributária, com a falta de infraestrutura logística, com a bizarrice que é fazer negócio... Em setores de margem super exprimida, é muito complexo, muito complexo. Agora, em relação aos olhos do capital internacional, uma decisão de um grande player sair? Zero. Bom, vamos ter que finalizar. Queria agradecer, obrigada, Paulo. Dato, Obrigada a vocês.